lado, sabe o que é costuta? Se você não sabe, é um tema um pouco polêmico. Então vamos polemizar junto e confere o vídeo. E vocês estão aqui no Leite com Biscoito Então hoje eu decidi falar sobre cosputa Por quê? Porque eu tava surfando por aí pelo Youtube E eu acabei caindo num vídeo de um menino Eu não sei que canal que é Que tava falando sobre o assunto E muitos cosplayers nos comentários estavam socando a boca no menino porque ele tava falando Que era errado dizer que as pessoas São cosputas Eu sou cosplayer há mais ou menos uns 7 anos E eu tenho uma opinião com relação a isso SIM! Primeiro pra explicar o que é cosputa A gente vai ter que prestar atenção no seguinte Cosputa é um termo criado por algum cosplayer recalcado ou não para definir um homem ou uma mulher que está fazendo um personagem de modo sexual demais sendo que o personagem real não é assim. Traduzindo, é um homem ou uma mulher que decidiu mostrar o peito, a bunda e o que mais ele quis com um personagem que não é assim. Todos vocês cosplayers sabem que o meio cosplay é dividido. Existem os cosplayers que fazem aquilo por diversão, porque são legais e por isso, por aquilo outro. E existem os cosplayers que fazem aquilo pra ganhar dinheiro ou pra ficar famosinho. São nichos completamente diferentes E é aí que vem a situação de cosputa Dentro do espaço onde você Que já participou de concursos de cosplay É uma pressão psicológica tremenda Muitos cosplayers bons Outros não tão bons assim Um olhando para o outro e fazendo comentário Provavelmente alguém decidiu criar o termo cosputa Porque olhou pra alguém e decidiu falar Meu Deus como está pelada demais O personagem não é assim O que acontece é que se você está dentro de um concurso Onde uma das regras principais e Não a principal é você ser fiel ao personagem, tanto em personalidade, quanto em sua caracterização em si, isso tá errado. Então, cosputa tá errado ou tá certo de dizer? Bom, a palavra cosputa é muito ofensiva, então tá completamente errado. Mas o conceito da pessoa sensualizar um personagem demais dentro de um concurso, isso tá errado. Mas então, uma pessoa não pode fazer um personagem mais sexy? se ela não estiver participando de um concurso, com toda a certeza do mundo, uma pessoa pode sim fazer um personagem mais sexy se ela não estiver participando de nenhum concurso. Se ela não estiver ferindo nenhuma regra da nossa Constituição Brasileira, e se ela também não estiver ferindo nenhuma regra de dentro do evento, se ela quiser mostrar todo o corpo, ela pode mostrar. Por quê? Porque ela tá pagando cosplay, porque ela tem coragem de fazer isso, porque a vida é dela. Provavelmente agora deve ter ofendido algum cosplayer ou alguns cosplayers aí do lado. Mas entendam da seguinte maneira. vocês Vão ficar chateados de ver um personagem que vocês gostam sensualizados demais. Por quê? Porque tá errado. Mas aí você decidiu fazer uma versão feminina de um personagem masculino. Tá certo? Não, tá certo também. Mas se você tá fazendo isso pra se divertir, porque é legal e porque você tá se sentindo bem, então tá certo. Então se você pode fazer uma versão feminina e masculina de um personagem que não é assim, aquela menina e aquele cara também podem fazer uma versão mais pelada de um personagem que eles queiram. Engole isso que dá mesmo É errado você chamar uma pessoa de cospo. Assim como é errado você falar que uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais magra, não pode fazer um personagem. Por quê? Porque ela é diferente. As pessoas podem fazer o que elas quiserem com seus personagens, desde que não ofendam ninguém e não errem em ofender acima de qualquer coisa o que o evento tá propondo como regra, porque existem eventos sim que proíbem pessoas com menos roupas. Se a pessoa não tá ofendendo ninguém, e ela tá pagando cosplay, e ela tem coragem de fazer aquilo que ela tá fazendo, então o problema é dela. E se você não gostou, bom, como eu disse, engole, vai doer menos é isso aí pessoal, eu realmente espero que vocês tenham gostado essa é a minha opinião baseada em mais ou menos 7 anos que eu tenho no mundo cosplay e todas as coisas que eu vi e vivenciei ali, não se esqueçam de curtir a fanpage do canal, me seguir no instagram e me seguir no twitter, dia 25 de fevereiro foi um ano de canal, então eu trouxe pra vocês uma promoção incrível e ainda tá valendo vocês vão estar concorrendo a um par de lente de contato, mais uma caneca exclusiva do canal, um desenho meu ainda vou gravar ele, vou postar aqui mais uma carta pra gente conversar com a minha letra horrível, mas é muito simples de participar, corre lá na fanpage e vê como funciona. É isso aí, até a próxima e falou!